Fala, player! Beleza? Willzer aqui! Player, muitos inscritos, né, tanto aqui no canal como no Instagram, vem perguntando a melhor dica para comprar um Playstation usado, né? Ou as melhores dicas, o que, que é necessário entender para comprar o Playstation 4 usado, onde comprar. Então, eu decidi trazer esse vídeo com 10 dicas para você comprar o seu Playstation 4 usado, sem dor de cabeça e de forma simples e rápida, tá? E os pontos que eu acho mais importante ali pra você analisar antes de comprar o seu Playstation. Todas as dicas, player, que eu vou passar pra vocês aqui são dicas que eu mesmo vivi. Pela experiência que eu tenho em comprar consoles usados, tá? Já comprei três Playstation 4 usados, já comprei Nintendo DS, já comprei Xbox. Minha última aquisição foi num volante G, 920. Então, pode ficar tranquilo que eu tenho bastante experiência. Você é o bichão mesmo, hein doido? e graças a Deus nunca tive nenhum problema. Se você começou a buscar Playstation 4, você já notou que existem três modelos de Playstation 4. Playstation 4 base, o famoso FAT, o Playstation 4 Slim e o Playstation 4 Pro. A diferença entre eles, players, se resume da seguinte forma, tá? É, entre o Playstation 4 base, o FAT e o Playstation 4 Slim, em questão de performance, eles oferecem praticamente a mesma performance tá? em questão de hardware então você vai conseguir jogar todos os jogos de Playstation 4, isso você pode ficar tranquilo a diferença entre eles é no tamanho porque o Playstation 4 Slim é um pouco menor, o Playstation 4 Slim ele está sendo fabricado ainda se eu não me engano, tá? então você encontra o Playstation 4 Slim em, em condições muito melhores do que o Playstation 4 Fat, que é o mais antigo, que parou de ser fabricado já há algum tempo, tá? Falando de valores, o Playstation 4 base está em torno de R$ reais em média, o Playstation 4 e Slim em torno de R$ 1.900 a R$ reais em média, tá? Agora falando do PlayStation 4 Pro, qual que é a diferença para os outros dois? É performance, é o console que ele tem mais teraflops, ele vai conseguir rodar jogos a 4K, numa resolução 4K, muito melhor, a 60fps, que são quadros por segundo, tá? Então o console, o PlayStation 4 Pro, é, você deve escolher se você realmente quer buscar performance, tá? E ele vai ter ali em média, o valor dele em média, em torno de reais até 3. reais, beleza? Lembrando que todos os consoles, todos os três modelos, rodam todos os jogos de Playstation 4. Oh my God! No! Dica 2 player, onde comprar o seu Playstation 4? Existem vários lugares hoje para você comprar um Playstation 4 usado, tá? OLX, Mercado Livre, grupos do Facebook... A dica realmente que eu dou é de você buscar um lugar que você se sinta mais à vontade e que principalmente você consiga analisar qual que é a reputação da pessoa que está vendendo um console para você. Eu acho que isso é o mais importante. Feito isso, escolha a plataforma que vai trazer esse tipo de segurança para você. Eu acho que é importante. Assim você tem mais respaldo na hora de escolher o teu console e com quem você vai comprar. Dica 3, player, cuidado com preços muito baixos. O Playstation 4 e assim como o iPhone é um dos produtos mais buscados na internet, tá? Eu trabalho com isso e falo com propriedade. Baseado nisso, o índice de fraude é muito grande, porque as pessoas querem, têm desejo e acabam não pensando direito quando vê uma oportunidade muito boa. É a verdade. Então pare e analise o por que está que sendo vendido, né? Se tá sem caixa, se tá com algum defeito, Para você conseguir fazer a melhor negociação e não cair aí em furada dica número 4 o que é melhor comprar pela internet e receber o produto em casa ou negociar com o vendedor e pagar na hora e retirar o seu produto na hora né vocês combinam em um lugar eu particularmente eu sempre combinei com o vendedor o local e nesse local eu pagava para ele ele me dava o console e estava tudo certo obviamente eu tenho alguns procedimentos que eu vou explicar mais para frente para vocês alguns cuidados para você certificar que o produto está em boa qualidade tá bom Nice. O único site que eu recomendo hoje para você comprar algum produto usado pela internet e receber em casa é o Mercado Livre, porque no Mercado Livre você consegue ver a reputação do vendedor e o Mercado Livre ele tem uma garantia caso você não receba o produto. Então, se você tiver que comprar online né, e receber o produto em casa, o site que eu recomendo hoje é o Mercado Livre, sempre se atente à reputação do vendedor. Dica 5, como identificar bons vendedores? Levando em consideração que você já está olhando aqueles anúncios no Mercado Livre, ou LX, por exemplo, de vendedores que tenham boa reputação, tem outros dois pontos que são muito importantes para você analisar, que é, dê preferência para anúncios com imagens reais do, do produto. Porque quando a pessoa coloca uma imagem genérica, pode ser que ela não tenha um produto, parece ser óbvio, mas assim, a galera consegue fazer isso muito bem e desconfie, tá? Porque ali você consegue ter uma ideia já do estado do console. É, é, o que que acompanha o console, como que ele foi utilizado, quantos controles tem, então é importante que você veja de preferência para imagens reais do produto e considere também aqueles consoles, aqueles vendedores que estão vendendo um PlayStation 4 que tenha caixa e nota fiscal, isso mostra que o vendedor lhe teve cuidado com o aparelho. Porque guardar caixa, a maioria das pessoas joga fora, né? Eu guardo todas as caixas porque geralmente eu revendo também meus consoles quando eu vou comprar um novo. Então fique atento a essas duas dicas aí e principalmente a reputação mais uma vez ali do vendedor. Dica número 6: Dê preferências para vendedores da sua região. Por que, que é importante isso? É, principalmente no LX, onde eu faço muito negócio, geralmente eu já filtro os produtos que eu quero comprar por região, se possível bairro, tá? São Paulo, por exemplo, você consegue filtrar até por bairro. É bom para você e é bom para quem tá vendendo o produto. para você, porque você sabe onde a pessoa mora, se você tiver que trocar futuramente esse produto vai ser muito mais fácil você ir até o local e até o, o processo de transação, de você se encontrar e fazer a transação em um lugar comum é muito melhor. E pro vendedor, para quem vende também é muito melhor, porque tra traz segurança para quem tá vendendo, porque quem vende também precisa tomar alguns cuidados. Então para quem tá vendendo também vai gerar uma certa segurança de fazer uma negociação com uma pessoa de um bairro próximo, por exemplo. Eu já, fiz, já tive a oportunidade de comprar o meu segundo Playstation 4 de uma pessoa que morava na, na rua de trás da minha casa. Então imagina, a transação foi meu muito mais rápido. eu paguei até um pouco mais caro, mas vale a pena porque eu sabia que o cara morava num bairro legal, sabia onde ele morava, se tivesse algum problema eu poderia falar com ele. Comprovando o funcionamento do PlayStation 4. Depois que você avançou na negociação e está conversando com o vendedor, é importante pedir algumas coisas para certificar que o produto de fato está em boas condições. Para isso, peça imagens do produto. De preferência, peça para ele fazer um vídeo citando o teu nome, colocando o console em funcionamento, rodando algum jogo, ele mexendo no controle e sempre também peça para ele mostrar para você gravar o número do aparelho, tá? Por quê? Porque se você se você não tiver condições de testar e uma possível negociação, você se encontra com ele não tem como testar, é importante que você confira o código que ele fez o teste para você, é uma segurança a mais. Tá bom? Outro ponto é... Dê uma olhada no lacre e verifique se esse lacre do aparelho está violado. Se para ele foi aberto, esse lacre ele é rompido, tá? Então, aí você já sabe que o aparelho foi aberto. E aí você pode questionar por que, que ele foi aberto. Se ele foi aberto, ele teve algum problema e foi para manutenção. Então, você pode negociar um valor menor, né? Tudo bem que o aparelho esteja funcionando, mas se ele já foi aberto, é importante saber. É como a história do carro, né? Saber se o carro já foi batido, tá bom? Então, é importante é, tá você bom. saber ali. E por último, outro ponto que é muito importante, pergunte para o vendedor qual quanto tempo que ele utiliza o console, tá? Se ele não souber te falar, com o código do aparelho do Playstation 4, você consegue verificar o ano né, de fabricação e aí você pode ter uma ideia do quanto que ele foi jogado, do quanto que ele, que ele foi utilizado e aí você consegue negociar. Obviamente, todo mundo vai dar preferência para consoles que, te, que são mais recentes, tá? Mas você tendo essa informação, é importante que você consegue negociar e saiba realmente quais são os riscos ali de você comprar um console de 4, 5 anos de uso, beleza? Dica 8. Combinando a entrega do console. Essa é a parte, talvez, que gere mais ansiedade, né? Porque a negociação, ela já, ela já tá praticamente na etapa final. Mas é, talvez, uma das etapas mais importantes, porque é nesse momento que você pode tomar um gol. Então, sempre combine um lugar em comum que você também conheça. É importante isso. Não vá num lugar que você não conheça, porque talvez você pode ter uma desvantagem grande ali, e sofrer algum assalto, enfim, algum, alguma coisa nesse sentido. Tá cilada, Sempre leve alguém com você de preferência, sempre vá acompanhado de alguém e sempre vá em algum lugar que tenha movimentação. Eu não recomendo que você faça isso, por exemplo, no metrô, tá? Porque, enfim, você nunca sabe da pessoa, então sempre pense em fazer algum tipo de, de negociação, né? De transação. Retirada do, do, do produto ali em um lugar fechado, shopping, ou alguma loja de games, por exemplo, que você possa até testar, por exemplo, pedir para dono da loja ali testar o console para você, aí você paga para ele alguma coisa ali e você faz todos os testes ali para não ter risco. Eu, como moro em prédio, geralmente eu combino a, a retirada ou a entrega no meu condomínio. Então a gente entra no condomínio ali, né? Quem vai comprar o produto, vê que é um condomínio e vê que eu não vou fazer nada. Então são formas de você conseguir ter segurança ali para não ocorrer, né? Uma frustração nesse momento é importante de retirar de troca do aparelho, tá bom? Dica 9. Venda de contas. Geralmente, quando você compra um Playstation 4, tem muitos vendedores que querem vender também a conta da PS Plus, que tem vários jogos ali que a pessoa adquiriu, comprou esse tipo de coisa. Tome cuidado porque, primeiro, né? A conta, ela envolve e-mail, envolve senha. E hoje, toda, qualquer coisa que você faça numa conta hoje, ela tem aquela verificação de duas etapas. Então, pode ser que você compre a, a conta, mas se a pessoa mudar a senha, depois você não consegue, talvez, mais acessar os jogos ou fazer alguma coisa nesse sentido. E outro cuidado que você tem que tomar também, muitas contas hoje utilizam cartão de crédito fraudado. Então, você corre o risco até do seu Playstation 4 ser banido tá por utilizar uma conta que violou algumas regras da Sony então o que eu recomendaria é que você negocie compre a conta de quem você confia e que você imagina que tem a procedência justamente para você não ter problemas no futuro tá porque depois essa conta ela pode ser desabilitada ou você pode correr alguns problemas ou risco aí de até banir o seu console décima dica player Peguei o Playstation 4, e agora? Se você pegou o Playstation 4, ótima notícia, quer dizer que a negociação foi bem sucedida. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um console usado é reiniciar ele com as configurações de fábrica. Se você viu a dica anterior que eu dei a respeito da conta. Isso fica a seu critério, eu prefiro fazer dessa forma porque já limpa tudo que é resíduo, o console já vem lisinho com a reiniciação de fábrica, e aí você começa a configurar o console da forma que você achar melhor, tá bom? Mas lembre-se, se você fizer isso ele vai apagar todos os saves, todos os jogos que estão nesse PlayStation 4. Segunda coisa que eu faço é dar uma limpeza, né? Dar uma limpeza legal nele com álcool isopropílico no controle, né? Justamente para deixar ele bacana. Com o aspirador também eu faço uma limpeza rápida. E se você tiver tempo, leve num técnico de confiança para abrir o console e fazer uma limpeza, tá? Não é desmontar o console todo, é só abrir o console e fazer uma limpeza ali superficial para entender como o console está, justamente porque você não sabe da procedência dele, tá bom? Então, player, essas foram as 10 dicas aí para quem quer para comprar um console usado, espero que elas tenham sido muito válidas para você, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, coloque no comentário se tem alguma coisa importante que eu não falei, o que, que você achou do vídeo, beleza? Eu sou o Will, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!